Ah, é, tem um de formação. O que que houve no TAF? A gente pode falar um pouquinho sobre isso? O que que houve no TAF? Pode. Foi um momento bem traumático da minha vida, porque é, eu confiei no meu histórico de atleta, né, como como direita, eu confiei nisso. Porque eu já treinava, já fazia academia há um tempo, e eu tava me dedicando à prova objetiva. Era o meu, o meu foco, né, eu tava me dedicando à objetiva e tal. E aí, saiu o resultado da objetiva e nada da UNESP mandar o edital marcando a data do TAF. É, mas mesmo assim, já tinha começado a treinar, só que eu tive algumas dificuldades assim, com personagens. Eu comecei com um, depois mudei para outro, depois voltei para o outro. Então, foi, foi meio caótico assim, a minha preparação. E a minha maior dificuldade, acho que é assim, a, a, o que mais pega, principalmente para as mulheres, foi a barra. né? Na corrida e nos abdominais eu tava conseguindo, mas na barra não tava. E aí chegou no dia e não foi. <risos> foi basicamente isso. Você no... na barra ou tinha que fazer? A barra supinada mesmo? Era espronada? Era isometria, tinha que segurar. Aí você pensa: Ah, nossa, 12 segundos. Se eu vou conseguir, não tem como, mas tem como você não conseguir. Então. Sim. Sim. Você daí... É um concurso que tem TAF, não subestime o TAF. Eu vou mandar esse vídeo é. pro pessoal, prestando pra PM Minas Gerais. Não é pra subestimar. 12 Doze segundos lá, e você tinha uma segunda chance? Tinha, eu fui pro final da fila, tentei de novo, mas não deu certo. E foi isso, assim. Eu... No dia foi bem frustrante pra mim, principalmente porque eu vinha numa carga de estresse gigantesca. Todo mundo que ia fazer essa prova tava assim bem tenso com isso, é uma coisa que realmente mexe, porque você vê que tá ali tão pertinho do seu sonho, né? Você passa na prova com milhares de pessoas, afunila pra caramba e chega ali você vê que tá um passo de conseguir e às vezes dá errado e pode dar errado. É, então realmente é pra encarar como preparação de prova objetiva, assim, dê o seu máximo em, né, em, antes de, de marcar a data, porque vai fazer diferença. Tu conseguiu a corrida, Uhum. Tava, eu tava muito tá Mas eu Mas na barra não deu, faltou força TJ Piauí, como é que você avalia o seu progresso No TJ Piauí? É... A IDECAM, foi IDECAM a banca, né? E pra mim É uma banca super cansativa Acho que pra todo, todo mundo, assim Porque é uma prova muito comprida É uma prova muito extensa Os itens são muito grandes A maioria dos itens é Marque a incorreta. Então, é. já dá um bug mental, assim, que você fica... É... E... É... Eu... eu tava... Desde... O estudo mesmo que eu tava fazendo, já tava me sentindo... É... Não muito conseguindo ler a banca, sabe? Porque eu acho que isso é importante quando você tá estudando pro concurso, você filtrar, entender mais ou menos como é que a banca... Gosto de cobrar, né? A FCC coloca muitas questões, que foi esse do TRT, coloca muitas questões literais, né? De você completar uma frase de um livro, de você... É... Então, uma coisa mais objetiva é um estilo de prova que eu me dou melhor. E na IDECAM, enquanto eu ainda tava estudando, eu ficava assim, nossa, vai ser muito cansativo essa prova, vai ser muito cansativa essa prova. E aí foi bem assim. É... Eu, eu consegui é, ir melhor nas áreas de, de psicologia, porque na, na, na PM eu tinha... Como eu estudava para concurso há mais tempo, já fazia um ano, né? Aí eu fui mudei. Eu estudava dois anos, aí desses dois, desses dois anos, um ano eu estudei para outros concursos e faz um ano que eu estou estudando para psicologia. Então, na PM, o que me colocou dentro do TAF foi mais a parte de conhecimentos gerais, porque eu fechei, fechei legislação. Só rei um em informática e atualidades. Então, foi lá pra cima. Mas eu não tinha ido tão bem psicologia. Poderia ir bem melhor. E aí, eu fiz essa mudança de curso, né? Que eu falei. E aí, na, na, no TJ, eu fui melhor em psicologia. Mas, em compensação, no geral, não sei o que aconteceu. Acho que não era a minha prova. Tem muito isso, né? De de, às vezes, por algum motivo, é, você não vai bem. E aí, no que eu esperava ir bem, eu não fui, que foi português. Fui bem mal, assim, no português da IDECAM. E aí, isso me, me colocou mais para baixo, né? Mas o meu progresso em psicologia foi bem significativo em relação à prova da PM. Aí, tu foi estudar para FGV, que é a banca mais difícil português do Brasil. Conta como é que foi isso. Não, na verdade, foi FCC, né? Essa... FGC. Isso, a FGV realmente é... Pô, é muito difícil. A FGV é muito, muito, muito, muito complicada mesmo. É... Que inclusive vai ser, acho que vai ser da banca do TJ do Rio Grande do Norte, né? É. E aí eu tava fazendo umas provas da FGV, porque eu tava pensando nessa prova do TJ. E, meu Deus, é muito, muito difícil mesmo o português da FGV. Mas, na FCC, pra mim foi maravilhoso, pra mim foi ótimo. Foi o que me levou ao primeiro lugar também, porque estava é, o objetivo, eu fiquei em nono. Que também é um resultado ótimo. Mas, como eu tirei 100 na redação, aí eu fui pra primeiro. Então, Caraca. o português... Ah, ele escala, Caraca. Ah, aí assim, Ah, fui aqui. Caraca. É de Nolan pra primeiro. Uhum, de Nolan pra primeiro. Uau, uau, mas mandou muito bem. Ah, não. Tio,